Fala galera do Tô é, Trabalhando em Casa Ganhando é, Que é o canal que você está vendo esse vídeo Eu quero te agradecer mais uma vez a audiência E te agradecer por estar mais uma vez acompanhando esse vídeo né? E esse vídeo eu quero falar sobre é, como fazer um vídeo perfeito Exatamente isso, como fazer um vídeo perfeito para fazer um vídeo perfeito, você tem que ter uma iluminação perfeita. Para fazer um vídeo perfeito, você tem que ter uma, é, ter uma sonoridade perfeita. Né? E você tem que ter um texto perfeito, simples assim. Como você pode perceber, é, este meu vídeo já não é tão perfeito. Por quê? A minha sonoridade já não está tão boa, a minha luz também não está tão boa, e o meu texto está mais ou menos. Portanto, este não é um vídeo perfeito, mas é um vídeo que eu fiz. Então, vai aquela temática, feito é melhor do que perfeito. Por quê? Se eu não fizer o vídeo, eu não vou me comunicar, eu não vou passar a mensagem que eu pretendo passar, né? E se eu fizer um vídeo perfeito demais, eu vou ficar muito preocupado em fazer tudo perfeitamente. O som perfeito, a luz perfeita. E eu tenho uma coisa para te dizer que talvez você vai é, ter uma... É, vou fazer uma revelação aqui é, que talvez vai te decepcionar muito. É, não existe vídeo perfeito. Aliás, perfeição não existe. Muitas pessoas ficam preocupadas inteira em fazer a coisa perfeita demais né? E às vezes não conseguem o resultado Para se fazer um vídeo perfeito, você precisa ter um texto Um texto que diga alguma coisa, porque o importante não é a luz A luz ajuda Também não é importante a sonoridade, que também ajuda Uma boa sonoridade é, faz com que a pessoa que está assistindo Tenha mais atenção no que você está pretendendo dizer Mas o mais importante é o seu texto Sempre é o seu texto Tenha isso na sua mente E tenha também na sua mente que a perfeição não existe Então, se você quer fazer um vídeo perfeito E está deixando para depois Para fazer aquele vídeo perfeito Com uma sonoridade incrível Esqueça! É melhor você botar a mão na massa agora E fazer algo que você pode passar uma mensagem, algo que pode transformar e algo que pode mudar a vida das pessoas, é mais importante isso, a mensagem é mais importante do que todo o contexto geral, então se você gostou desse vídeo, dê um like, inscreva-se no canal e compartilhe com seus amigos, né? e tenha na sua mente de que perfeição não existe. É? Então, muito obrigado Um forte abraço E até mais Olá, e aí, tudo bem? Gostou do vídeo? Se você gostou do vídeo, dê um like Inscreva-se no canal Compartilhe com seus amigos E... Se você, você está procurando é, Melhores técnicas Melhores formas de fazer aquele vídeo né, De fazer um canal no YouTube bombar Então eu quero indicar para você Quero recomendar a você o ebook digital 10 dicas ninjas para fazer o seu canal do youtube bombar É isso mesmo, 10 dicas ninjas para fazer o seu canal do youtube bombar Esse ebook 10, 10 dicas ninjas para o seu, o seu canal do youtube bombar Ele está com preço sensacional E ele vai te dar ótimas dicas de como fazer um canal no youtube Fazer, fazer vídeos maravilhosos e fazer o seu canal bombar certo bombar literalmente tá bom é isso aí se você gostou desse vídeo se você quer quer é, 10 dicas ninja para fazer o seu canal do youtube bombar então clica no link aqui embaixo que eu tô colocando o link aqui embaixo para que você possa conhecer e saber mais sobre esse fantástico fantástico e fabuloso é e book digital 10 dicas ninja para fazer o seu canal do youtube bombar. é isso aí um forte abraço até mais.